No vídeo anterior, falamos de inbound marketing. E agora, vamos falar daquele que o complementa, de certa forma, que é o outbound marketing. Quando falamos de outbound marketing, a primeira coisa que vem à cabeça de muita gente são aqueles cartazes de varejo que dizem assim, mais ou menos, arroz branco por apenas R$ 9,99, saco de cimento 50 quilos por apenas R$ 22,00. Ou seja, é aquele marketing direto ao ponto. Aquela forma de venda que simplesmente te joga na cara aquilo que está sendo vendido e geralmente com o preço logo ali. Mas nem tudo é tão simples assim. Então, quer passar de ano? Vem comigo. No Outbound Marketing, a ideia é ir atrás do cliente de forma efetiva, digamos. Sem necessariamente gerar o um interesse genuíno dele por sua empresa. Afinal de contas, você está indo direto ao ponto, vendendo um produto ou serviço a um determinado preço. Então, sendo muito simplista, podemos dizer que o Outbound Marketing é uma estratégia de prospecção ativa, enquanto que o Inbound Marketing é uma estratégia de prospecção passiva. Ou seja, enquanto que no Inbound Marketing você cria mecanismos de atrair a atenção do cliente, você rodeia o cliente, você lhe dá mimos para que ele... Repare em você, repare em sua empresa. No Outbound, você identifica o perfil dos potenciais clientes e começa simplesmente a abordá-los. Existem várias formas de você realizar o Outbound Marketing. A mais famosa delas talvez seja a televisão, os anúncios de TV, os anúncios de rádio, o que inclui também outdoors, flyers, cartazes, banners. Mesmo aqueles anúncios que antecedem um vídeo do YouTube que você espera ansiosamente para clicar e pulá-lo, é, também aquelas interrupções no meio de uma programação da sua playlist no Spotify ou do Deezer, banners que pipocam na tela, é, e-mails em massa, malas diretas que chegam na sua caixa de correio, pop-ups e tantas outras interrupções do meio digital que você já acostumou e já convive com elas há muito tempo. Mas enfim, eu devo fazer uso do outbound ou do inbound? Como conviver com eles? É possível promover minha marca, meu produto, meu serviço usando as duas formas de marketing? Não só é possível, como é vital, como é necessário. Afinal, sempre existirá um momento em que a sua comunicação deverá focar diretamente no objetivo de venda, que é o outbound. Ou seja, se você definir muito bem as estratégias de inbound, e paralelamente também definir boas estratégias de outbound, você terá como abraçar é, os seus leads, você terá como cercar os seus leads e saber quando a melhor forma de oferecer alguma coisa para ele, de oferecer um mimo, de dar informações relevantes, que seria o inbound, e também de quando você deve ir direto ao assunto e lhe oferecer efetivamente o que você quer vender, que é o outbound. Então é isso, gente. Por hoje é só. Obrigado por estarem aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.